Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu. E hoje, se prepara que a cobra vai fumar. Ou será que eu que vou fumar a cobra? Fica aí com a gente para saber. Bora! Bom, a cobra, como eu falei pra vocês, é uma essência da Rússia, é uma marca russa, né? Cobra Virgin, aqui tá escrito, né? que né, remete aí ao tabaco Virgínia talvez vamos tentar aqui descobrir o que, é que tem escrito aqui né além de ser uma embalagem uma embalagem de 50 gramas certo bem bonita é... claro claro rasguei aqui né a essência inclusive nem tá mais aqui porque esse tipo de essência é como eu guardo em gaveta eu prefiro colocar num potinho mas aí quando eu venho trazer review para vocês eu guardo a embalagem para vocês terem noção então, aqui tá escrito o sabor, Spice crop, certo? É, Ruca Molasses, né, embaixo. Se você não sabe, curiosidade aí pra vocês, Molaça, né, Molasses, é, enfim, algumas variações, é o nome dado ao tipo de tabaco do Arguile, né, o tabaco é, né, preparado pro Arguile, então... É uma nomenclatura, por isso que tem algumas essências, principalmente essências de outros países, é, que vem embaixo molasses, molassa, é, variações do tipo, tá bom? Fica aí a curiosidade. Atrás, virando aqui, a nossa lindíssima, tem uma mulher aqui, né? Uma, um baralho, o que, que tem a ver com baralho com cobra? Não sei, tem uma caveira mexicana aqui, enfim. Vamos ver o que, que a gente tem aqui atrás. Mais informações em russo. O site cobracryl.ru, também, eita, bati aqui no microfone, também, Rússia. E uma coisa bem legal. Então, aqui a gente tem uma tabelinha de força, notas e tech, que deve ser a, a tecnologia utilizada para fazer esse tabaco. Então, nós temos aqui a linha Virgin, a linha Origins e a linha La Muerte. Certo? A gente está aqui com a linha Virgin. Então, o que eu tinha falado para vocês de Cobra Virgin é a linha. Na, no tech né? Na tecnologia, nós temos Criogenic, que é a tecnologia utilizada. Então, aí uma criogenia, então provavelmente utilizaram um gelo, né? Aquela técnica de congelar as paradas em nitrogênio enfim. Notas, né? Notes aqui. Virginia, certo? E Força, 3 de 10. 3 de 10. Inclusive o La Muerte, que é o mais forte aqui, é 7 de 10. Então, o que será 10 de 10? Eu não sei. E basicamente é isso que temos de informação aqui. Outra informação que a gente tem sobre essa essência aqui é que ela é um blend de tabaco com folhas de chá. Né? Então tem folhas de chá, os russos usam bastante... A gente vai dar uma olhadinha no tabaco e vai ver de qual é. Bom, então como eu falei para vocês, aqui tem o potinho, que eu deixo as essências. Aí fica a minha dica, colocar as essências no potinho. Tem uma coloração mais puxada pro preto, certo? Mas você consegue ver no fundo do, do potinho que fica um melaço um pouquinho mais esverdeado. Não sei se vocês conseguem perceber. É, talvez é, essa ao meu ver um pouco estranho, Eu me lembra um pouco a linha Strong da Zomo, porém com folhas bem maiores, né? A gente pode ver que é um corte bem irregular até. Isso provavelmente por causa das folhas de chá, que são um pouquinho maiores, né? É, enfim, tem alguns galhos, mas são galhos diferentes. A gente consegue ver que é um estilo de tabaco, né? de, é, de essência bem diferente. Com certeza por causa da presença das folhas de chá. querido e amado carvão está aquecendo, vamos sentir o aroma dessa essência e tentar desvendar os mistérios de cobra. Parece o nome de um filme, né? Os Mistérios de Cobra. Hum. Bom... Cara, é uma parada muito estranha. É doce. Me lembra canela, umas especiarias, tipo... Um bagulho bem especiarias mesmo. Tipo, na pegada ali de spice chai, mas também, tipo, não é um spice chai. Mas, tipo, na pegada. E uma coisa meio amarga no fundo. Mas é uma essência muito quente, na minha opinião. É muito quente, muito quente, muito quente. A gente não sente nada de diferente por causa das folhas de chá né? no, no cheiro. Vamos ver na hora da puxada se a gente sente né? a diferença. Tem essências com chá que não tem nicotina, certo? Na embalagem é, da, da cobra não diz nada sobre não ter nicotina. O que a gente pode tirar, né, fazendo uma pequena pesquisa na internet, de o que é Spice Crog, Krog, Krog, o jeito que vocês quiserem falar, é uma bebida quente, uma espécie de um quentão da vida, tipo um quentão... russo. Não, é um quentão... não um quentão, vai lá, é uma bebida quente, feita de rum, água e açúcar. E aí, a partir daí, é, cada pessoa que vai fazer a receita vai utilizar de algum jeito, né? Então, dá para fazer ali é, as suas mixagens da vida utilizando essa base. Então, é, o Spice crog seria esse crog com especiarias, né? Spice é apimentado, temperado aí, na, numa tradução livre. Então, quando a gente também lembra de Spice, a gente lembra de Spice Chai, que é um chá, um típico chá também, com bastante é, especiarias. Então, é, cravo, canela, cardamomo, sei lá. Então, sem enrolação, vamos voltar só fumando aqui para vocês, pra gente finalizar da forma certa. Bora! Vase bless essa maravilha, não sei que modelo é esse, mas, gente, é lindíssimo. Arguilhe Beatrice, Republic of Ruka, é, né, não preciso nem falar, tem review aqui no canal, vai estar tá passando, arguile incrível, se você quiser adquirir um, entre em contato aqui, vai estar tá na descrição, também pode mandar mensagem para a gente, que a gente agiliza para você. Prato, Econo Roche, é, Roche, não é um Econo Roche, é um Eve Bowl certo? Não sei que modelo é esse também. Carvão e alumínio, paga nós. Bom, já botei o carvão, já tem um tempinho aqui. Antes de puxar, agradecer, Sakamito, maravilhoso, por ter cedido essa essência, senão nada disso hoje seria possível. E vamos lá. Ah, sem mentira, viu? Eu aqui, mano, se eu não gostar, porque realmente o cheiro é bem forte. Então vamos ver qual é aqui. Já dá pra ver que fumaça estamos tendo, né, velho? Pura! Consegue sentir alguma diferença pelo fato de ter folhas de chá nesse tabaco? Levemente. Não vou dizer que, né, aquela nossa diferente, muito diferente. Ótimo volume de fumaça, né? Nossos amigos russos, eles são, mano, top. Não sei se já provaram Black Lava, só que aí Black Lava é uma pancada, pancada cada ali a nicotina até dizer chega e bastante fumaça mas essa essência aqui tá com uma fumaça boa né tô fumando com três carvões tá com uma fumaça bem tranquila no sabor o sabor ele é bem menos presente do que o cheiro mas não porque o sabor não é presente mas é porque o cheiro realmente é muito forte dessa essência aqui eu consigo sentir me lembra muito, querendo ou não, o Quentão, até essências de Quentão. Eu não bebo muito Quentão, não gosto de bebidas quentes em geral, é, mas me lembra um pouco o Quentão, é, no sentido de, de ser uma coisa mais quente, me lembra uma bebida, assim, não dadas devidas proporções, claro, mas me lembra. E as expressarias, principalmente no retrogosto, bastante. Elas ficam na boca. A canela, menos presente no cheiro, eu sinto mais canela. Aqui eu sinto mais um cravo que fica na boca, realmente. É, cravo, pra quem não sabe, é aquela parada que vem em cima do beijinho, às vezes, né? Tem uns beijinhos que vem com cravo em cima. E é uma especiaria que eu gosto bastante, eu acho muito interessante, porque não é uma especiaria muito forte. A canela tem esse aspecto picante, né? Eu não sei se vocês sentem isso. Mas normalmente a canela tem um aspecto mais picante, principalmente se ela for mais forte, né, não for puxado pro doce. Mas é, o cravo, ele é um pouco mais equilibrado e deixa um sabor muito bom. Muito melhor do que o cheiro, experiência bem diferente. É... Porque como eu falei, não é tão forte, é, muito... é um pouco mais equilibrado. É um fumo doce, é um fumo que eu não fumaria no calor de jeito nenhum, de jeito maneira, não dá. Seria uma essência que eu fumaria muitas vezes? Não. Porém, né, essas essências aqui, muito mais do que uma review para vocês, é uma experiência aqui, vocês conhecerem esse mundo diferente, se vocês tiverem oportunidade um dia, é, quem sabe, de viajar, realmente não é uma essência que chega aqui no Brasil. A gente tem a Black Lava, como eu falei, que é uma essência da Rússia, que é um pouco mais fácil tranquilo de você achar nas tabacarias no Brasil. Porém, outras essências como essa, eu só tive contato, como eu falei, por causa do saca maravilhoso. E toda essa brincadeira com cobra, né? Porque eu também crio cobra legalizada, tudo bonitinho, né? Tô safe. Experiência muito, muito, muito legal. Eu gosto muito de essência forte. É, é um nível 3 de 7, de 10... Mas, eu digo pra vocês, tem um levezinho aí, buzz, um leve potência aí, mas não... Nada... Uau, quem tá acostumado a fumar tangis, por exemplo, isso daqui tira de letra. E bem resistente, tô fumando com três carvões desde que acendi aqui, não queimou nem nada, então resistência. E é isso, ficamos por aqui, eu agradeço demais quem viu esse vídeo até aqui. E aí, gostou dessa experiência? Achou interessante? Você fumaria? Como eu falei, é uma essência que eu, talvez, compraria outros sabores, provaria com certeza outros sabores. Esse em específico não cai tanto no meu paladar. É gostosinho até, tipo, diferente, não é intragável, na minha opinião. Tem coisa bem pior. Gostou da experiência? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like. Por favor, deixa o seu like. seu like. Tem gente esquecendo de deixar o like. O like é muito importante. Cara, vou, ó, vamos conversar aqui. Deixa o like, deixa o like, por favor, o like é importante, nossa, tô feio pra cacete, mas deixa o like, se inscreve no canal, dois vídeos por semana, conteúdo, mano, trovando, também segue a gente nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, mas a des na descrição vocês vão encontrar as redes sociais dos nossos parceiros, Zain né, piteirosas maravilhosos, tá querendo uma piteira é, muito boa, muito incrível, muito maravilhosa, entra em contato com eles, Beatrice, né, Republic Inc, vai estar aí embaixo também, todas as redes sociais, essa marca incrível, e Nargo em Casa, se você é de Brasília e precisa de qualquer coisa para a sua sessão, chama eles que você vai ser muito bem atendido, inclusive aluguel, né, a gente sabe ainda estamos em momentos críticos, precisamos nos cuidar, então alugue seu Nargo e fuma em casa, e é isso. Muito obrigado, valeu, falou, é nóis, bora!